Todos os amiantos, sob qualquer forma, fazem mal à saúde, são cancerígenos. Não existe nenhum limite seguro abaixo do qual você pode dizer, olha, que eu tô completamente seguro, eu posso ficar tranquilo que eu não vou descer. Não existe isso. Cuidado, cuidado com essa poeira que dá câncer. Porra. Vai falar? Aí tá é sério? Não. Aí tá provado que não existia, não sabia nada. Ninguém sabia. Ai, ai. Já não tinha nem pulmão, mas já tava. Todo afetado. Senhor presidente, senhores parlamentares, há 20 anos, no Brasil, o uso do amianto passou a ser um uso seguro, controlado. Nós temos Absolutamente, absoluta certeza de que nós implantamos todas as medidas necessárias para evitar qualquer problema ao trabalhador. Convico, né, a senhora te convir que a poeira é bastante aparente. Quando isso foi feito? Isso foi feito no mês passado. Tem certeza? Eu tenho certeza absoluta, é, até porque a gente estava lá. Isso foi vocês que fizeram? Controlled use of asbestos is just—it's um, just a fancy term for business as usual.